Eu acho que agora já tá seguro dizer que o ano de 2018 foi muito foda. Eu acho que a segunda coisa mais importante, além de você criar um projeto, é parar e apreciar ele um pouco, às vezes. Em abril de 2018 eu lancei esse canal aqui, o André's Mind, e de lá pra cá foram muitas ideias, gravações e horas de edição. E parando agora no final do ano e olhando pra trás, eu só posso ver que tudo isso valeu muito a pena. Ignore o cabelo voando aqui atrás, como sempre. Esse ano eu cresci muito como pessoa, eu não disse aqui no canal antes, mas eu tô até trabalhando no jornal e rádio da minha cidade, e eu tô muito feliz com isso. E isso só aconteceu porque eu tomei algumas decisões e responsabilidades pra minha vida e o canal foi a primeira grande responsabilidade desse ano. Logicamente eu não sei tudo da vida, eu só tenho 19 anos, mas à medida que eu tô ficando mais velho, eu tô tendo uma concepção um pouco melhor dela. E talvez com eu falando tudo isso, você vai entrar na página do canal e vai dar uma olhada nos vídeos e vai achar que tem pouco. Mas esse canal aqui não é focado em quantidade e nunca vai ser. E eu já disse isso aqui antes, mas eu gosto de verdade de fazer vídeos e é por isso que eu tenho esse canal. É porque eu gosto, não é porque eu quero transformar ele em um produto e ganhar dinheiro em cima dele. Pelo menos, por enquanto, essa é a ideia. No momento dessa gravação, o canal tá com 1180 inscritos. E comparando com outros canais do YouTube, logicamente, isso não é grande coisa. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, sem ficar muito emotivo Pra mim isso é grande coisa sim E eu tenho muito, muito orgulho disso E ver que 1180 pessoas se inscreveram porque gostaram dos meus vídeos E não tem como não ficar orgulhoso disso, sabe? E eu sei que é meio clichê dizer que cada pessoa que se inscreveu nesse canal aqui faz parte disso Mas é a pura verdade Então muito obrigado a você que se inscreveu e comentou no canal nos últimos meses Você, sinceramente, fez o meu 2018 ser muito foda então muito obrigado por isso. Eu não faço ideia como vai ser o futuro, eu só sei que eu tô muito animado para ele. E eu espero poder continuar ajudando, ensinando ou no mínimo te entretendo por muito tempo aqui ainda. Meu nome é André e tenha um feliz 2019. A gente se vê ano que vem, um grande abraço e até lá.